Você, amigo ligado do blog, a voz de Estamos aí no ar para mais um pré-jogo para a partida de amanhã pela Bundesliga, a volta da Bundesliga, quarta rodada. Ai, a terceira, na verdade, né? Terceira rodada. Não, a quarta mesmo, a quarta mesmo, a quarta, quarta, quarta, quarta rodada. E nós vamos ter aí, frente a frente, o Borussia Dortmund enfrentando aí o Bayern sem O Bayern Leverkusen que. Uhum, sempre teve né, um, um, um nível de resultado muito bom né, principalmente pelo, pelo, pelo que já fez na temporada né, passada né. e vamos ter aí né, mais uma vez o reencontro né, do Peter Boss uh, contra o Borussia Dortmund ele que foi técnico há dois anos atrás quando foi é, demitido no meio do caminho, né? Por conta de... Relação do elenco, né? De, de situação de... De... De, de toda... A, a, aquela situação, né? Com os líderes do elenco, né? O... O, o próprio... Schmelzer, principalmente, né? Tanto que... Até isso combinou, né? Com que o Schmelzer não fosse mais, né? O capitão capitão do time por conta daquele episódio, né? Porque depois vieram o Peter Stroger e tal e a gente viu o que aconteceu, né? É, quase com um desastre, né? No como, como, como quesito de classificação. Mas é é um jogo que do Atom, no retrospecto mais recente, né? Dá é um retrospecto muito bom. É, tem vencido os últimos jogos, né? Entre entre os dois, né, uh, na temporada passada venceu por 3 a 2, uh, no jogo do Signal Dura Parque, né, então tem todo um, um, um retrospecto aí muito particular, né, uh, é um duelo que, e duas equipes que têm um futebol ofensivo muito grande, que tem uma questão muito forte, que faz uma diferença muito grande, né, pelo fato da equipe você tem um Borussia Dortmund que está nessa polêmica em relação ah, a essa situação do Luciano Favre, será que ele lida com o elenco, será que ele lida com, com, com, com, com, com os jogadores, né? com toda a, a, a condição né? que ela é ah, feita né? para que se passa, né, de, de um projeto né? de, de, de, de, de médio um a longo prazo. Né? Então tudo isso é, acaba sendo levado como muito como consideração. Né? Mas, se a gente for realmente parar para analisar, falta é, pouco de pulso tipo firme do Lúcio Sampaio, principalmente é, por conta de que pelos jogadores que vieram, o Carias dizem que ele não teria pedido, na né, casa do Hummels, Carlos Schultz, que tá, eu acho que, que se lesionou com a seleção da Alemanha, Ele tá fazendo um trabalho de correr em volta do campo, mas que provavelmente não vai ter tempo de jogar, né, teve o Arcange também, que se machucou pela seleção suíça, e que tava, né, naquela situação, não vai, vai, não vai, não vai, não vai, não vai, provavelmente não vai ter tempo. De, de estar em condições de jogo apesar de ter treinado ou participado do último treinamento ontem, mas hoje que você está perdendo, não uh, sei telepreco então tem algumas questões aí para para se resolver, né? E, uh, o Torre Hazard que não jogou pela seleção na Bélgica está bem porque porque por questão de lesão pode participar novamente do no treinamento vai poder jogar Deve, mas deve começar no Banco de Casalvas, né? Tudo indica que o, o Júlia Brandt, que tem sido um jogador interessante para esse Borussia Dortmund, deve começar uh, jogando uh, uh, a, a partida como, como titular. Tudo indica que essa, essas condições, vamos dizer assim, elas devem acontecer com a maior... Uh, naturalidade das coisas, né? uh, mas é óbvio que, uh, até pelo que aconteceu, por exemplo, com o próprio Hertha Berlin, é bom a gente lembrar, lá atrás, né, quando o Luciano Fábio no o Hertha Berlin na sua segunda temporada, ele não mexia na, na, na, na escalação oficial, né, inicial, ele não, uh, não dava descanso para os jogadores, ele, muda, ele botava muita improvisação, né? por exemplo, o Weigl, que é um volante de origem, para ser colocado como zagueiro, que é uma posição que o Weigl não gosta. a ah, Você tem no banco, de Cacervas? O Balerdi, que veio do Boca Juniors em janeiro desse ano, e que tem muita gente, tem muita expectativa em relação ao que o Balerdi pode fazer com a camisa do Borussia Dortmund, até porque fez o bons amistosos, Uh, na pré-temporada, principalmente contra o Liverpool, lá nos Estados Unidos, uh, em que se uh, jogou bons minutos e se imaginava que ele pudesse ter essa oportunidade de jogar como titular, uh, porque diante dessa situação aí do Tua do, do, do Kanji não, não, não está uh, nas suas plenas condições, né? Uh, isso é um ponto que eu confesso que realmente não dá para compreender você ter o. o, o o Weigl ali, por mais que você tenha que ter a saída de jogo uh, melhor, uh, o, o Weigl já todo mundo sabe, né? Que é o cara baixinho, uh, e... não tem essa coisa, o jeitão de zagueiro, que normalmente precisa ser. Mas, uh, e isso até tem, pode, pode até estar incomodando alguns jogadores do elenco, por conta Uh, dessa dessa situação de você ter que ter a, a, a possibilidade de uh, não não não, dar, não não fazer a chance de dar para para outro jogador para o eu até entendo que ele fez uma temporada ruim que ele fez uma temporada realmente a parte final da temporada passada horrorosa né, em que errou muito demais no jogo contra o... Principalmente contra o Colônia na temporada passada. Só que... É, é bom a gente entender o seguinte, né? Uh, o Akinji também tá tá, tem errado demais. Né? Depois da Copa do Mundo, ele teve uma lesão no quadril. Aí, quando ele voltou, não conseguiu render. Tá da mesma forma, parece muito inseguro. Não sei se... Ah, e agora com essa vida do Hummels, eu não sei se ele sente essa essa insegurança, uh, e agora teve essa outra lesão muscular aí no doutora, pela seleção do, do, do, da Suíça, voltou para o treinamento, né? em doutor, não se sabe se, se vai ter condição dele de, de poder jogar, e, e, sabe? E, e é nesses momentos que a gente tem que ver quais jogadores têm um emocional claro, Pra você jogar uma Bundesliga Pra você jogar umas competições importantes Até porque você inscreveu Pra Liga dos Campeões da Europa né, Justamente O Palerdi ah, isso na posição do zagueiro O Zagadu Além do Papacanji E o, e o Então não dá pra é, é, Chega a ser inaceitável Você ter tantas e tantas E tantas e tantas é, improvisações rodada após rodadas que você né, tem jogo é uma chance para um Bota o Palermo para jogar né que custa tentar é, ver o como como é que é o potencial desse jogador né? porque olha que coisa curiosa o Palélio mesmo ele não ter jogado Nenhum jogo na equipe principal do Borussia Dortmund. Tem jogado apenas jogos do Borussia Dortmund Sub-23 para ter um nível de adaptação. Ele foi convocado para a seleção principal da Argentina, agora, nessa última data pipa é, Nos jogos contra a seleção do Chile e contra a seleção do México. Ele ficou no banco nos dois jogos. Então não dá para compreender o que o Lucian Fábio, ele, ele, ele, ele, ele viver nessas improvisa improvisações o tempo todo. A impressão que a gente tem é que a, a ideia que o, que, o, que o Atziak faz, que é o, o, o, o CEO do Borussia Dortmund, que o, o, o, o Michael Zork, que é o diretor esportivo do Borussia Dortmund, Querem ainda ter de um time competitivo que precisa voltar a ser campeão? Já é hora de voltar a ser, a ser campeão. Não pode ficar vivendo e tendo. E improvisações, sempre tem dois zagueiros da mesma posição, que podem talvez aí dar uma, uma, um nível de atuação até a altura. sabe? Porque, repito, ninguém sabe o que o Palede pode apresentar. Ninguém sabe. É, é, é, chega a ser um pouco assustadora de ver o, o Luciano Fab improvisar tantos jogadores para posição sabe e, e, e não confiar no seu banco de reserva. essa é a grande questão você não confia no seu banco de reserva. você claramente não confia no seu banco você claramente não, não tem a, a, a a confiança plena que você tem um pânico de consideravelmente aceitável para uma, uma condição de temporada. Isso não é legal. Né? Isso não é, não é uma situação é, que deveria ser confortável diante de uma situação de temporada que todos nós achamos, entendemos, né? Como... Para quem acompanha o Burussadott, não sabe bem disso, que precisa ter mais do que 11 jogadores. Ele precisa ter mais, de, de, de uh, ter o banco a seu favor, uh, na, na, na, também na maioria das vezes. E que o jogador que está lá em banco, que quer ter a vontade de jogar, ele vai ter a fome de jogar. Uh, e, e isso o Luciano Pablo me parece que ele não passa a confiança. Uh, ele, não, ele não coloca essa questão de saber modificar. E olha que na terça-feira, o Dortmund vai ter um confronto pesadíssimo. A Liga dos Campeões da Europa, um confronto gigantesco contra o Barcelona. Novo Signal do Parque, um confronto histórico. Nós vamos ter a Liga dos Campeões da Europa na terça-feira. E o time vive de improvisação. Não dá! Para chegar a um ponto de competição. Às 10 de uma Liga dos Campeões. Ou de um jogo importantíssimo na Bundesliga. Que hoje o Dortmund é quinto colocado. Porque o Dota na rodada passada, conseguiu a façanha de perder para o União Berlim na maneira que perdeu? Da forma com que perdeu? Não dá para aceitar, né? É, é. E a postura dos jogadores tem que mudar. A forma das condições dela tem que mudar. na maneira como ela tem que mudar. Como que pode mudar? Poxa! tá que nós vamos viver até quando? para ficar tendo improvisação, que às vezes não vai dar certo, e a gente ficar no achismo para saber, ainda adivinhar a qualidade que o Valerje, se ele tem ou se ele não tem. Isso é, é, é a grande questão disso tudo. É a grande polêmica de tudo isso. Então, ou é, o ele muda sua postura para ser campeão, ou ele vai, ser, vai continuar sendo um, me, um técnico medíocre, de, de, de mentalidade ridícula, e vai ver o Leipzig começar a brincar pelo título, o, o pai de Monique daqui a pouco vai encostar, vai abrir diferença. E aí, um abraço. Se espera-se tanto de um time que precisa ser campeão, não pode ficar tendo esse tipo de coisa. Até chega a ser... Frausível dizer, desculpa, do São Fábio, mas o Borussia Dortmund não é o reto da Berlim. Não é o Borussia Mönchengladbach. Pra ter que ficar tendo nessa situação. Ah, no, o, o torcedor negro não vê um título ah, de nacional, assim, de Bundesliga, Tem a temporada 2011 2012. Hoje já se viu, quando o técnico era ainda o Jürgen Ir, Klopp. Se espera-se tanto um elenco desse, se reforçou, concordo que algumas coisas eu posso até contestar, mas acertou em outras, poderia se reforçar o elenco? Não quis contratar o atacante de reserva para o Agora pagamos o preço aí. E agora vive esse dilema. O zagueiro lá, o Akanji, se machuca. Aí, não, não. Vamos botar o Weigl na zaga, para improvisar. Não dá pra aceitar. Realmente não dá pra coincidir com esse dia isso. É, em relação ao jogo, o Dotton é a condição de um jogo mais difícil. É um aniversário de respeito. É um aniversário que dá pra ganhar. Dá para vencer, ainda mais em casa. Ainda mais no Signal da dona Parque, com o apoio do seu, do seu torcedor. Precisa mudar a atitude. Até porque na rodada, Leipzig e o pai de Munique vão se matar de perder ponto. Provavelmente, o pai de Munique vai tentar ganhar esse jogo. Talvez com a ajudinha da arbitragem, né? Provavelmente. E aí, aí a coisa. Aí, aí seu não ganhar. A batata vai desandar! E aí, Dr. Fábio? Você vai ter o que para se explicar? Tendo. Zagadu, Balé No Bacon de Aves? Isso é uma coisa que eu jamais vou compreender. Você botar ali The Lane, o Beatle, tudo bem, ok? Na volância e tal. Mas na zaga. Improvisar o bairro de novo? Para a lateral, onde está o Jus? Tá provavelmente nós tenhamos aí na briga ou o Rafael Guerreiro, que deve renovar o seu contrato uh, até 2023, com 5 milhões de salário por ano, é, e o Hakimi, né? é, para a posição. Eu não sei realmente o que, que vai acontecer. É, ao todo, são, 80, são aí, no histórico dos confrontos, 80 jogos. São 31 vitórias do Borussia Dortmund. 22 empates e 27 derrotas. É, ou seja, 27 vitórias aí do Bayern Leverkusen. Ao todo, foi 125 gols marcados pelo Borussia Dortmund. média de 1,56 por gols por jogo. Contra 177 sofridos. Uh, em totais, marcou 83% dos jogos em que marcou. Uh, sofreu em 76% dos jogos. Jogo sem, o máximo que teve de jogos sem vencer: 7. O máximo de jogos a perder: 4. O máximo de jogos sem perder: 6. Uh, essa aí uh, é o histórico do, do duelo entre essas duas equipes. A é... arbitragem do jogo, né? Nós vamos ter aí o Daniel Stieber, ele que é de Berlim, 35 anos de idade. Ele será auxiliado por les Kolowski, também de Berlim. Uh, o Jan Sedel, da cidade de Hindersoldorf. O quarto árbitro é o Stem Bandrisky. O Benjamin Prent será o árbitro de vídeo. As relações, né? as prévias, deverá ter Burke, Pitzek, Weigl, Rummels, Hakimi, Bitson, se ele tiver condições de jogo. Delaney, uh, Sancho, Royce, Júlia Brent, Paco Alcarce. No banco, deverá ter Hits. A Canja, o Balé de Nico se tiver condições. Eu acho bem difícil. Ah, Zagadu, Burlassen, Darude, Rafael Guerreiro, Torg Azar, Rachik, Racho e Margo Gotti. O, o, o Murray está, está fazendo a transição para voltar aos campos. Ele que teve o problema no ombro. O chega o. Vai jogar pelo time 2, do Borussia Dortmund, Sub-23, e o Uber também não será relacionado. Já o Bayern Everkusen deve vir a campo com o Lars Pender, Jonathan Tantá e Sven Pender. Wendell, Aragonese, Havertz, Tempai, que chegou agora nessa temporada vindo aí do Hoffenheim, Der é, Arabi, Kevin Wolland e o Bailey a banco de reservas o Leverkusen, tem o Lope, o Oscan, o Dragovic, o Restos, o Skingraven, o Weiser, o Amine, o Paul Katner, o Standhebisk, o Lucas Alaio. Araio? Alaio! Beleza? Alaio! Jogador que era do River Plate, de Api. E o Paulinho, ex-Vasco da Gama. Lembrando que o Pompalo, por causa do sueco, não vai para o jogo. Ele que está fazendo a transição de treinamento. É provável que se o Bender, que está recuperado, não iniciar o jogo, o Dragovic pode jogar. E aí pode ser que o Leverkusen jogue no 3-2-4-1. Ah, como questão aí de... Taticamente aí, pelo Peter Boss. Muito bem, é isso. Uh, o Fox Sports vai transmitir o jogo ao vivo com a narração do Tel José. Um grande abraço para vocês. Até mais.